E vamos complementar com esse outro tarot. Já vou trazer um complemento do oráculo. Gêmeos, sabe quando você tenta seguir um padrão, tendo atitudes controladas para não errar e não falhar e mesmo assim dá tudo errado? E quando vê, você se contagiou pelo externo que te envolve, perdendo o equilíbrio emocional e tudo aquilo que você estava mantendo. Exatamente para não ser assim. Mas é a conexão interna que pode te manter firme, e isso envolve não olhar o externo, não deixar que a sua atitude dependa do que o outro faz. Não se cobra tentando achar respostas, porque não são tão importantes agora. E enquanto as coisas vão acontecendo, você está se sentindo uma pessoa presa pelo cenário atual e perdida em suas emoções. Mas o momento pede não para. Você precisa agir. Você precisa continuar não importa se o balde caiu, o que o outro te faz ou a raiva que você passa. A raiva até ajuda, porque é uma energia que dá forças para lutar por você. Às vezes, você se tortura, achando que merece passar por tudo isso pelos erros que cometeu ou as escolhas inconscientes. Mas não despreza o que há em você para mudar todo esse cenário. Sinta a dor, sinta a tristeza, chora até achar necessário, mas reaja. Sua vida é muito mais do que tudo isso. E a carta Universo. Nós todos somos apenas poeira cósmica. Não se acha menos do que nada nesse universo. Até a luz das estrelas existe em você também. Não se desequilibra se deixando de lado. Cuida do seu bem-estar que na hora certa tudo se ajeita. Te trazendo a compreensão maior, tá bom? Gratidão.